A maioria das pessoas elas elas não geram renda extra porque elas têm impregnado é, elas têm impregnado ali na mente um conceito que é ensinado aí ao longo de nossa vida ao longo de toda a nossa trajetória que é basicamente o seguinte que você para você ter uma renda extra para você ter uma segunda fonte de renda você vai precisar trabalhar mais ou você vai precisar investir você vai precisar gastar mais para isso e o que nós ensinamos você não precisa fazer isso a renda extra que nós geramos há mais de sete anos e que tem transformado as nossas vidas, em que nós ensinamos para os nossos alunos, trazemos aqui para vocês, ela independe de você precisar trabalhar mais e você gastar mais. Por quê? Nós utilizamos esses conceitos. Nós, a renda extra que nós ensinamos para vocês, ela tem por base, ela tem por fundamento aqui, é, basicamente, dois pilares essenciais, que é gerar renda extra através dos seus gastos do dia a dia, que vai ser através de compras de Megacom, e o segundo pilar aqui que é fundamental também é o que? Você gerar renda extra através do seu limite do cartão de crédito, como que você faz isso? Através da compra de pontos, onde você compra pontos ou milhas mais barato e depois vende mais caro, então você se utiliza do limite do seu cartão de crédito para fazer essas transações. Então, somado essas duas estratégias, esses dois pilares, você consegue gerar renda extra sem precisar trabalhar mais para isso. Sem precisar gastar mais para isso. Porque No primeiro caso, o primeiro pilar que a gente pode chamar assim, você vai fazer isso através dos seus gastos. E o segundo aqui, você vai fazer isso através do limite do seu cartão de crédito. Então, é algo que você já tem aí disponível. E se você não tem, que, por exemplo, é o caso do limite no um cartão, é só você solicitar o seu banco, você ir atrás do seu banco. Então, pessoal, entendo que a geração de renda extra está na palma da sua mão, ela está aí é, de, dependendo apenas de uma atitude sua, que é buscar conhecimento para transformar esse conhecimento na sua, geração, na sua nova fonte de renda. Então, entendo que isso depende de você, você que precisa começar, você que precisa mudar a mentalidade e começar a colocar grana no seu bolso.